E aí, gente profunda, muitos de vocês não sabem, mas eu já pesei 40 quilos a mais do que eu tenho hoje. Sim! E aí, eu tava ficando com um monte de problema nas articulações, problemas de saúde que atrapalhavam a minha vida. Aí, um dia, eu decidi, não, preciso perder peso, preciso emagrecer. E a fita energética sempre me ajudou muito nesse processo. Emagrecer não é só um processo que tem a ver com alimentação, exercício físico, mas tem a ver muito com o processo mental. E como as plantas atuam na nossa energia, a gente com elas aprende a ser mais controlado, aprende a fazer escolhas melhores, ter mais consciência na hora de praticar exercício, na hora de escolher o que, que a gente vai comer e na hora de se saciar também. Porque quando a fome é emocional, parece que nenhum alimento sacia. Quando você está bem emocionalmente, às vezes você até esquece de comer. Então eu passei por esse processo, eu eliminei 40 quilos e quero mostrar para você hoje uma erva que vai te ajudar a emagrecer e principalmente secar barriga, barriga né, e outros lugares onde tem gordura e a gente não gosta. E principalmente nós, mulheres, parece que a gente sempre está com o desafio de emagrecer, nem que seja um quilo, dois quilos. Toda mulher quer emagrecer um pouquinho, não é? Não é mesmo? Tem raras exceções, né, uh, imagino que devam ser pessoas muito realizadas e felizes na vida, porque não precisa emagrecer, tem gente que tem que comer para engordar, né. Enfim, nem todo mundo é abençoado, né, nesse sentido e a maioria de nós tem que cuidar, precisa equilibrar, né, precisa estar tá sempre de olho nisso para não ganhar peso. Principalmente hoje em dia, que as refeições, né, tem tanto fast food tanta coisa processada, industrializada e isso, vocês sabem que tem muita farinha, muito açúcar, muito sal, muito sódio e ajuda a ganhar peso. Então, nos tempos atuais ainda é mais difícil né, de fazer dieta, porque a gastronomia é um ramo que cresceu muito, tem muita oferta de coisa boa, então a gente tem que ter um equilíbrio emocional muito bom para conseguir é, ter um peso saudável. Né? Eu não estou falando nem aqui de ah, ser muito magro, uh, ser muito sarado, mas de ter um peso que você consiga viver bem com ele, que você consiga fazer suas atividades, que você consiga trabalhar numa boa, sem sobrecarga. Então, esse chá ele pode te ajudar nesse processo. Se você está num processo de emagrecimento ou buscando uma vida mais saudável, essa erva vai te ajudar. A fitoenergética ela trabalha justamente no campo das emoções, dos pensamentos, dos sentimentos. E... As emoções mal resolvidas, os pensamentos sabotadores, os sentimentos negativos são eles que fazem você, muitas vezes, chegar num platô, não conseguir seguir em frente, não conseguir se cuidar, não conseguir ter amor pelo seu corpo físico, ou então ficar com baixa autoestima, achar que não vai conseguir, que não vai dar certo para você. Então, é nesse ponto que a fitoenergética sempre atua, né? no emocional, no mental, no espiritual. É nessas áreas que a energia das plantas é colocada para repor a energia que você perde todos os dias diante dos desafios da vida. Então, é... A obesidade, né, que é uma doença catalogada pelo Ministério da Saúde, pelo Código Internacional de Doenças, ela vem normalmente de um desequilíbrio no segundo chakra, que é o nosso segundo ponto de energia. E ele é relacionado ao quadril, à maternidade, ele é relacionado à autoestima, ao poder pessoal, ao relacionamento que você tem com você mesmo, ao relacionamento que você tem com os outros, né? Então, por isso que tem tanto a ver com autoestima e também com o terceiro chakra, que é o chakra da compulsão. É o chakra uh, da alegria também, mas também é o chakra que tem a ver com poder pessoal e com os exageros. Então, normalmente, se a pessoa tem compulsão por doce, se ela tem compulsão por comida, por pão e por outros alimentos assim que ela não consegue ficar sem, se processa no terceiro chakra. E aí, essa planta, ela traz uma energia de equilíbrio para o segundo e para o terceiro chakras. E com isso, você não vai sentir uma necessidade exagerada de comer demais, uma necessidade exagerada né, de buscar na comida a realização de algo emocional. Eu estou falando disso com tanta empolgação e tanto amor, porque eu passei por esse processo e funcionou super bem para mim. Então, normalmente, quando a pessoa não consegue digerir a vida, lidar com a vida, ela acaba desenvolvendo né, a obesidade. E essa planta, ela é chamada de uva ursi, que é essa plantinha que eu tenho aqui no, no pote, né? Ela está desidratada. E o nome científico dela é Arctostaphylos Arctostafilos officinalis. Pedi pro para o pessoal da edição colocar aí na tela para vocês pedirem na farmácia, porque aqui no Rio Grande do Sul é conhecida como uva ursi, mas em outros lugares do Brasil, dependendo da localidade, pode ser que ela seja conhecida com outro nome. Então, se você tem um nome científico, você vai comprar a planta certa, você vai encontrar a planta certa que você precisa. Então, como que você faz né, para utilizar a uva ursi? Você vai preparar um chá, que eu já vou ensinar a fazer, mas antes eu quero falar do, do que, que ela produz, né? qual é o papel da uva ursi? Então, ela elimina o medo de falar, de se comunicar e de pôr para fora o que se sente ou pensa. Então, muitas vezes, a pessoa está acima do peso porque ela engole aquilo que ela gostaria de dizer. Ela engole sapo, ela tranca dentro dela né, aquilo que ela gostaria de expor. E isso também ajuda a pessoa a ganhar peso. Ela estimula, a uva ursa, estimula a iniciativa para fazer as coisas acontecerem, realizar projetos e tirar as ideias do plano mental. Então, muitas vezes, a pessoa está também com muita ideia na cabeça, com muitas coisas dentro dela. E ela não coloca isso para fora, isso faz o peso aumentar. E ela equilibra a tireoide, que é uma glândula que ajuda a regular o peso e que fica aqui na região da garganta. A uva ursi é recomendada para o emagrecimento porque ela atua diretamente na tireoide. Então, para quem tem algum desequilíbrio na tireoide, a uva ursi também ajuda muito, tá? Então, você vai fazer o seguinte, você vai uh, aquecer uma água e essa água precisa ser aquecida no fogo. Não pode ser por indução, não pode ser com aquecedor elétrico ou chaleira elétrica. Ela precisa ser aquecida no fogo. Se você não tem fogo né, no fogão, em casa, ou no ambiente de trabalho, no lugar onde você está, você pode usar água fria, porque a infusão a frio funciona tanto quanto a infusão a quente. Na fitoenergética a gente extrai a energia da planta. A gente não extrai o princípio ativo químico, como é na fitoterapia. A fitoterapia ela tem uma função, a fitoenergética tem outra. Como ela atua na energia, ela pode ser feita com água quente ou com água fria. Então, você, se você não tiver fogo para aquecer, é melhor você fazer na água fria do que usar um aquecimento elétrico, tá? Porque a, a água com a energia elétrica ela descaracteriza a energia da planta. Então, a gente precisa de fogo ou água fria. Aí, você coloca um pouquinho de planta, e quando eu falo pouquinho, gente, é pouquinho mesmo, tá? Aqui. Mas um tantinho assim é suficiente. Até menos. Eu só coloquei essa quantidade para você conseguir enxergar. Ok? Mas até menos do que isso é suficiente. Aí, você vai colocar num copo com água. Eu tenho meu copo aqui, vou fazer nele. Ele tá com água fria. Você vai colocar essa planta aqui dentro se a água estiver quente também, igual, e aí você vai impor as mãos e fazer uma oração para ativar a energia da planta. Pode ser um Pai Nosso, uma Ave Maria, pode ser uma música da sua igreja evangélica, um hino, pode ser um cântico lá da, da, do centro religioso que você frequenta, Pode ser um passe espírita, pode ser de orei, cura prânica, reiki, uma música xamânica, é como o Bruno sempre fala, né? Seixo reiki, macumba noie. O que você quiser fazer, você pode fazer, tá? Desde que te conecte com uma energia superior, desde que te conecte com uma energia elevada, isso vai despertar o poder curativo da planta, a energia da planta. Fez a imposição de mãos, fez um agradecimento, caso você seja teu e quiser só agradecer, também vai funcionar. A energia da planta vai ser transferida para a água e aí você bebe. Você pode coar né, para não uh, beber a planta, ok? Ou você pode beber assim mesmo, porque essa planta que está grande não tem perigo de eu engolir ela. Então, você toma um gole do chá e vai tomando né, até acabar. É, você vai tomar duas xícaras por dia. E essas xícaras, elas têm que ter um intervalo de quatro horas entre uma e outra, ok? E cada vez que você for tomar, você tem que preparar. Não dá pra deixar pronto, não dá pra deixar na geladeira. Não é uma coisa assim que pode ficar guardado em um local que tem energia elétrica, como a geladeira, né? Você não pode aquecer com energia elétrica, não pode deixar dentro da geladeira. Então, você precisa preparar o chá cada vez que você for tomar, porque senão ele perde a energia dele. Então, se você tomou um chá meio-dia, a partir das 16 horas você já pode tomar o outro. Se você tomar um chá, tipo, 8 da manhã e quiser tomar 8 da noite, não tem problema se deu 12 horas de intervalo. Não pode dar menos de 4 horas de intervalo. Aí você faz isso por 7 dias duas vezes por dia, durante sete dias. E depois você volta aqui no vídeo para me contar os resultados, porque eu tenho certeza que você vai amar e vai fazer toda a diferença na sua vida. A gente vai começar, dentro de poucos dias, uma imersão da fitoenergética, a imersão alquimista das ervas. E eu quero te convidar para participar, porque aqui eu falei da uva ursi que tem as propriedades dela. Na fita a gente estudou 118 ervas, 118 plantas e todas as características, todas as propriedades que cada uma delas tem. Então, eu tenho certeza que você vai amar essa imersão, que você vai gostar de participar e conhecer o poder oculto das ervas, tá bom? Fica ligado aqui no canal, que a gente vai começar a imersão em poucos dias. E aqui no link da descrição, é, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link, caso você se queira, queira se cadastrar já para participar com a gente, tá bom? Um grande beijo para você, muita luz e até o próximo vídeo.